Oi gente, eu sou a Aninha Savoy, foto tipo 4 De cabelo loirinho, porque eu também tingi Porque o cabelo da mulata, com certeza é castanho escuro a preto Então, para fazer esse tom de pele maravilhoso Você pode usar o castanho escuro da S Pigments Com o blonde, que é o nosso aquecedor se você optar pelos fios, você pode fazer com o castanho escuro intenso, mais o um modificador quente, porque um pigmento mais frio precisa de um aquecedor muito forte.